Opa! Tudo bom com você, amigo e amiga de casa? Eu sou o Nicolas, sou técnico aqui da ManejBem, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Amigo de casa, vocês já pensaram no conforto da sua casa pelo seu celular, um aplicativo que te forneça assistência técnica rural de forma gratuita, além de conteúdos voltados para as culturas que você planta na sua propriedade rural, além de dicas agronômicas, um técnico para te responder e sonar as dúvidas, além de dicas climáticas? Pois é, amigo aí de casa, é tudo isso e muito mais que o nosso aplicativo, o Mane Chat, disponibiliza para você. E hoje, nós temos o prazer de estar apresentando a nova versão dele, com todas essas funções e muito mais. Nesse vídeo, nós vamos te ensinar a baixar ou atualizar o aplicativo, e também utilizar essas novas funções. Vamos te apresentar todas elas. Por isso, vem com a gente que a gente ensina. Vem amigo agricultor. Então a primeira coisa que temos que fazer é atualizar o aplicativo do Manejo Chat. Então para isso a gente vem nesse aplicativo. Play Store. Clicamos nele. E aqui em cima. Nós digitamos. Manejo Chat. Demos Ok. Vimos até esse primeiro aplicativo aqui, Maneje Bem Chat. E aqui tem os campos Desinstalar e Atualizar. Clicamos no campo Atualizar. Depois de um tempo, é feita essa atualização. Bem, após feita a atualização, esse é o aplicativo, Manejo Chat. Nós recomendamos para você, produtor rural, que você segure o aplicativo... E arraste ele até essa aba aqui de baixo. Fazendo isso, você terá uma melhor visibilidade dele. Ficando assim mais fácil para você acompanhar o aplicativo. Viu só amiga aí de casa? Como foi fácil atualizar a versão do seu aplicativo ManeChat? Vale lembrar que também você pode estar utilizando esse mesmo método para estar atualizando outros aplicativos, como usar o Zark plantio certo, que te auxilia também. E aí, você já atualizou a sua versão do, do Manage Chat? Atualize, pois nos próximos vídeos a gente vai estar tá te ensinando a como usar passo a passo todas as funções que foram melhoradas e as novas funções do aplicativo. Então assista os próximos vídeos para estar tá por dentro de tudo. Agradecendo por você ter assistido esse vídeo e tchau, obrigado!